Muitas pessoas têm nos perguntado sobre a vacina, vamos tomar a vacina contra o coronavírus ou não? Qual é a posição da igreja? E temos explicado às pessoas que a nossa igreja já tem uma posição definida quanto a vacina há muito tempo. As resoluções da Conferência Geral nos dizem que a nossa posição é que desencorajamos o uso de drogas. Especialmente a vacinação de crianças, e que apoiamos e encorajamos o uso de remédios simples e naturais em nossos sanatórios, clínicas e casas. Uma outra resolução da Conferência Geral ainda diz que, como a opinião médica está dividida sobre a questão de vacinação, não podemos forçar a consciência de nenhum membro sobre esse assunto e que nossos membros devem ser educados sobre a questão com o material disponível com base. No livro Segundo Mensagens Escolhidas, página 280 e 281, que diz que drogas raramente são necessárias. Então o que essas resoluções querem nos dizer? As resoluções deixam claro a nossa posição. Conhecendo a reforma de saúde tendo a luz que Deus nos ha dado, entendemos que o melhor meio de prevenir enfermidades e recuperar a saúde é a reforma de saúde, é cuidarmos da nossa alimentação e buscarmos uma vida saudável de acordo com a orientação da palavra de Deus, da Bíblia e do espírito e profecia. Com a luz que nós temos, nós vivendo a mesma, evitaremos e ajudaremos muitas pessoas a evitarem enfermidades. Mas a resolução também quer dizer o seguinte, que não devemos estar lutando, brigando e permitindo que a questão da vacina venha a causar divisão em nosso meio. E neste momento eu quero fazer este apelo a todos os membros da nossa igreja. Não vamos permitir que a questão da vacina venha a causar divisão entre nós. As resoluções são é bem claras. Evitamos o uso de drogas. Mas não vamos disciplinar nenhum membro da igreja que decida que a vacina é o melhor para si. Respeitamos a opinião do mesmo e vamos estar orando uns pelos outros, entregando os nossos cuidados, os nossos anseios, nas mãos de Deus. Com a luz que temos a respeito da reforma de saúde, acredito que a maioria de nós fará o possível para evitar as drogas em geral. No entanto, a vacina não precisa ser a nossa maior preocupação. Essa não é a nossa mensagem. Não vamos tomar partido nesta questão e nem vamos estar discutindo esse assunto, procurando impor a nossa decisão aquilo que nós entendemos. Se por acaso, aqueles de nós que entendemos que não é o melhor tomar a vacina e que não vamos tomar a vacina, se formos forçados por alguma circunstância a ter que tomar a vacina, devemos crer nas palavras de Cristo em São Mateus capítulo 10, versículo 28 onde Jesus diz o seguinte, São Mateus capítulo 10, versículo 28, vamos ler juntos, diz assim a palavra de Deus. E não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temeia antes aquele que pode destruir a ambos, a alma e corpo no inferno, e então confiemos que Deus cuidará de nós. Então a mensagem de Cristo aqui é para que nós não temamos aqueles que podem matar o nosso corpo, não devemos estar temerosos se alguma coisa pode causar algum problema para nós fisicamente e que não podemos fazer nada para evitar o mesmo. Entregamos nas mãos de Deus e Ele cuidará de nós. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele carrega você e eu nos, braços, nos ternos braços de amor dEle. De